querido é de natureza. Muito bem-vindo, Ed! Eu moro na floresta, numa uma terra seca, sofrida. E fui muitos anos andando nessa floresta, no sertão, ajuntando a pena dos animais que morreram de uma morte sofrida. Só sobraram as penas. Eu, como amigo da vida, peguei as penas e vim contar essa história pra vocês. Que eu levei anos e anos lá no meio da floresta pra trazer aqui agora. Todo ser nascido, em nossa mesa. Todo ser bem-vindo, ser repleto de beleza. Eu vim brincar com minha alegria, com essas penas do sofrer. Trazendo uma alegria pra todos os coração dele. Assim eu faço minha rima na hora Acho tão bonito eu aqui dentro da escola Todo mundo prestando atenção à minha linda história Que todo mundo pode ser gentil é, Vamos ter carinho mais pelo coleguinha do lado Vamos ter mais carinho pela escola Vamos ter carinho mais pelo zelador da escola Vamos ter carinho mais pelos professores E vamos praticar gentileza para todo lado Combinado? Sim! Gentileza gera Um beijo no coração!